Nós estamos aqui na Bélgica, na cidade de Bruges, ou Brugge como se diz na língua local uh, Esse é a Belfry, nós estamos no Routemarkt, a praça principal Essa praça data do século X, foi renovada recentemente E aqui também que tem uns cafés muito legais, vocês podem vir aqui comer mexilhões com vinho e eles servem também um pãozinho na manteiga Ali à direita Belfry, você pode subir na Belfry, 396 degraus uh, Seguindo aqui é, um dos é o Palácio do Governo E fazendo o panorama, terminando o mercado <música> Ali da Markt, Nós chegamos a Debruch Esse castelo era um castelo fortificado Essa é uma das praças mais antigas da Europa Como você pode ver, você pode também fazer um passeio ali de, de carruagem ou charrete fazendo a volta completa e agora o que a gente vai fazer é ir ali por aquela passagem tá vendo aqui no meio nós vamos passar por dentro do castelo e atrás do castelo fica um canal onde a gente pode embarcar uh, no barquinho para ver os canais de bruxa <música> Vamos aqui ver o Beer Wall e tem uma, um tipo de um barzinho atrás que eu nem sabia que existia e aconselho muito vocês entrarem porque tem um jardinzinho atrás onde você pode sentar para tomar sua cerveja e ó, admirar o canal. Agora nós vamos mostrar a cerveja que a gente pediu. O Bruno pediu uma lager, é bem gostosinha, agora o espetáculo foi aqui eu e a Fernanda escolhemos. Essa da casa chama-se Memé. E a marca da casa é feita só que é muito, muito gostosinha Cada cerveja aqui custou 3 euros O que pra gente foi é uma surpresa, eu não acho caro pro lugar onde você tá Então é isso, venham visitar A gente tá aqui na rua Amandustrat Que fica pertinho da Belfry e é uma rua cheia de cafezinhos simpáticos E a gente acabou de um, almoçar aqui no Gingerbread Que tem bagels Se você ainda não experimentou bagels É um ótimo lugar para experimentar Sem dizer que é uma gracinha E o dia tá bonito, a gente pode sentar aqui fora Olha, na, na rua é Uma bagel uh, com uma saladinha uh, Custa 11,50, 12 euros E a gente tomou um chá feito em casa, o chá era 3 ou 4 euros. Não é a refeição assim mais barata, mas pela qualidade que você é, recebe, eu achei assim muito, muito legal e o lugar é bonito. Então, muito indicado. Nós estamos na cervejaria Halfman, nós pedimos uma... Um tripla, muito boa, a gente pediu alguns pratos para dividir, porque a gente comeu bastante no almoço, o ambiente aqui é bem bonito, só o serviço, que assim, né, não é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas pelo ambiente e pela qualidade da cerveja, vale muito. nós estamos de volta à Praça do Mercado, e dessa vez de noite, que eu queria mostrar como fica linda a cidade, parece realmente saído de uma história de conto de fadas. Saindo daqui, a gente vai andar para os canais. É. Vamos lá, mais uma caminhadinha. Nós estamos no canal, na parte mais bonita dos canais de Bruxa E aqui a vista de noite da Belfry é espetacular. E aqui é o cantinho onde todo mundo vem tirar as fotos mais bonitas né e realmente é, é muito lindo é, não tem palavras é um lugar onde você tem que ver tem que tirar suas fotos tem que filmar e tem que passar um tempinho aqui só mesmo apreciando se você quiser comprar um presentinho uma cerveja aqui em brujo indico muito essa loja do bottle shop é pertinho daquela praça principal dá uma olhada toda a variedade de cervejas que vocês vão ter aqui na loja e tem ainda lá para trás outros tipos de bebida e a gente escolheu de presentinho como nós fomos ontem na alfaman e gostamos muito da cerveja nós escolhemos essa aqui ó de presente é.